Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Livieiro. Uma alegria ter você aqui. Deixa o seu like pra mim, espalha, conta, faz a propaganda do canal para trazer cada vez mais gente para cá, para conferir o papo desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E vai gostar porque a gente vai falar de viagem, a gente vai falar de uma opção diferente de fazer turismo que surgiu aí no radar de muita gente por causa da pandemia. Eu estou falando dos trailers, dos motorhomes, de você viajar ficando nos uh, campings do país, conhecendo gente e, olha, não só turismo. Por causa da pandemia e da quarentena, muita gente pensou, teve uma brilhante ideia de fazer da própria casa, de levar a própria casa para viajar, para passear. Então teve gente que alugou e gente que comprou motorhome para poder fazer a quarentena em qualquer lugar, viajando pelo país. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, mais ainda na Europa, e aqui, para vocês terem uma ideia, o aluguel de motorhomes aumentou mais de 70%. A compra de veículos também, tanto trailers quanto motorhomes, sim, existe diferença, eu vou explicar para vocês já já, também aumentou tremendamente não estão nem dando conta de responder a todos os pedidos. Então, olha, para a gente entender melhor esse universo do, dos campings, dos trailers, dos motorhomes, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, afinal de contas, ficar num espaço pequeno, será que é confortável? Quem vai contar para a gente isso são os meus dois entrevistados. Três entrevistados, na verdade. Eu vou apresentar para vocês um casal que aproveitou a quarentena para viajar com um trailer e também para gravar tudo isso aqui para o YouTube. E uma jornalista, colega minha, que tem um motorhome há 20 anos e acompanha bem a evolução desse tipo de turismo aqui no Brasil. Deixa eu apresentar para vocês então aqui. Analice Nicolau e o Luiz Vidal, muito bem-vindos. E também aqui a Cláudia Aed, minha colega jornalista também, ela que tem um motorhome há 20 anos. E... Bom, olha, eu vou começar, gente, com a Analice e o Luiz Vidal, que foram aí os que tiveram essa primeira experiência agora, justamente na quarentena, né? Foi a solução que vocês encontraram para continuar planos de viagens que vocês já tinham feito na cabeça, não foi mais ou menos isso? A ideia nossa, né nós dois, a gente construiu o, o nosso canal no YouTube, o programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, com a ideia justamente de estar levando as pessoas para estrada, para rua, para conhecer os lugares no nosso ponto de vista. né Mas daí aconteceu a pandemia bem na época que a gente tinha... Acabado de lançar aí o programa, né? Eu acho que é dia 9 de março. Então, 15 dias depois que a gente lançou o programa, começou o isolamento social. E um, um programa com o nome de Programa Vem a Rua, nesse momento, não foi a, não era a melhor opção que a gente tinha. Então, a gente tinha que encontrar uma forma segura de continuar gravando o nosso programa. Era um projeto que estava no começo, né? já tinha patrocinadores, já tinha investidores, e a gente não podia parar. Então, depois de muita pesquisa, a gente achou essa crescente no mercado do turismo do caravanismo. mesmo é, fizemos alguns contatos, montamos algumas parcerias, inclusive uma delas foi com a fabricante desse trailer aqui, que foi viajar tal, a 5 do grupo Pan. E decidimos cair na estrada. E a gente, Luciana, a gente conheceu assim, é, um nicho no mercado que até então eu, pelo menos, nunca tinha tido experiência de caravanismo, só acampei quando era pequena tudo. Eu acho que o Luiz também deve ter acampado bastante. Mas, é, bastante. mas a gente conheceu um mundo completamente diferente. E isso trouxe para a gente várias ideias, né? Por que não? É, montar um projeto em cima já do programa Vem para Rua, mostrando para as pessoas esse mercado. Porque assim, a gente percebeu que era uma crescente enorme e a gente queria mostrar para as pessoas que realmente existe infraestrutura para isso. Bacana, você sabe que eu vou colocar a Cláudia aqui agora na, na, na conversa, porque a Cláudia, como eu comentei com vocês, ela há 20 anos uh, tem um motorhome. Então. Cláudia, eu imagino que essa questão, por exemplo, de infra infraestrutura, que é o que muita gente, quando faz a comparação do Brasil com Europa, Estados Unidos, Canadá, eu lembro, imagina, 30 anos atrás, eu fui fazer acampamento no Canadá, quando morei lá, é, fazendo intercâmbio, e eram super equipados, super bacanas, e o pessoal sempre falou que aqui no Brasil não era assim. Como é que está essa questão da infraestrutura? Como é que ela evoluiu aí em todos esses anos? No, nos últimos anos, acho que não evoluiu muito aqui no Brasil. É, infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura do acampamento, tal, dos campings. Então, quando você viaja pelo Brasil, você tem campings melhores no sul, onde ficam as fábricas de trailers e motorhomes, então lá eles têm mais essa cultura. E no, no, já quando você vai para o norte, nordeste é um pouco mais complicado. né? Eu já viajei para vários lugares, já fui para o Sul, já fui para a Bahia, já fui para o Uruguai, o Uruguai também tem uma estrutura boa, mas não é uma cultura do brasileiro ainda, o que é uma pena, porque é um tipo de turismo que você faz muito mais barato e, e, e te, te proporciona estar na tua casa, no quintal que você quiser ter. Se você é. quiser ter um quintal de praia, você vai ter. Se você quiser ter um quintal de camping de, de campo, você vai ter. Você pode ir para Campos de Jordão, você pode ir para é, Porto Seguro. Então, e, e você está na sua casa. E, portanto, você vai ter uma, muito menos despesas. Os campings você... são mais baratos do que hotéis, né? Sim, e você então, viajou é um... sempre com seus filhos, né? Sempre viajei com meus filhos. Meus filhos hoje são grandes, mas eles Casal. Têm... É, eu tenho um casal de filhos que hoje tem 25 e 23 anos, mas eles passaram a infância deles abrilhantada pelas férias nos motorhomes, que sempre foram viagens de férias inteiras, assim. Eu passava 20, 25, quase 30 dias viajando com eles. O que seria é, muito difícil pagando um hotel e estadia Exato. em outro lugar, né? É. Agora, vocês, o é, que, que vocês sentiram dessa questão do, do camping mesmo? Dos campings tal? Tá? Dessa questão da infraestrutura? Como é que foi esse choque aí? É, na verdade, não teve muito choque. A região, a gente foi né tenho... Paraty, né? é... Itaipava, Teresópolis, depois a gente foi para. Para Minas Gerais, Caldas, São Paulo. Paulo. Na verdade, a gente passou por é, dois campos que a estrutura era um pouco mais precária, né? Por ironia, uma é da CBB, que deveria ser um dos mais blindados, né? E, Mas por que? O que é essa sigla? Essa sigla é do quê? É da. Não sei se é a Associação, Confederação Brasileira de Campinas, CBC, a alguma CCB. coisa de CCB? De e campo. A Cláudia, é, a Cláudia vai saber falar melhor o que escrito a sigla. Você sabe, Cláudia, o é. que é? CCB é o Camping Clube do Brasil. Camping Clube ah. do Brasil, isso. E foi, você imagina que seja muito bacana e Mas foi uma. Mas é, é, tá também, é, é, infelizmente, é. não tem. Não tem, é, tem muito É, é abandonado mesmo. É, na verdade, esse que a gente passou, 90% das pessoas que estavam lá, elas moram no Bambi. Então, o trailer chegou lá 30 anos atrás e nunca mais saiu. É, é de você de já pensou, você de já de de pensou de nessa, nessa possibilidade que, como eu disse aqui na abertura do programa, muita gente optou na quarentena por ficar morando mesmo uh, num trailer, né? É, você já pensou... Que você que tem um motorhome há 20 anos, motorhome é a diferença? Vamos explicar. O motorhome é o que tem ali, a direção e tudo, né? É uma coisa só. E o trailer, ele é puxado por um outro veículo. Né? Uh, no caso, então, a análise e o foram num trailer, puxado por uma caminhonete, e a Cláudia Ed tem um motorhome. Ela, ela mesma vai ali, dirigindo poderosa para onde <risos> ela quiser. É, mas uh, até esqueci o que eu ia falar, só te imaginei poderosa. Eu, eu... Eu entendi. Você está me perguntando. Você está me perguntando se eu já pensei em morar no motorhome. Isso. isso. É. Para meu motorhome é assim. Eles eles são puxados pelo carro e eu puxo um carro atrás. Então eu puxo um muno. Então é uma casa com garagem, né? Sim. Eu já pensei em morar assim. Eu acho que é uma possibilidade na minha vida. De um, um dia quando eu posso chegar, acabar minha vida profissional, eu quero muito morar no motorhome. Quero mesmo. É uma vida muito mais, assim, com é, é, é, um pouca coisa né? do minimalismo, que eu, que eu falo que está na é. moda o minimalismo, mas é o um minimalismo inteligente, você tem tudo dentro do motorhome que você tem no conforto da sua casa e eu acho que é uma grande possibilidade para eu poder conhecer outras partes do Brasil e quem sabe até comprar um na Europa e viajar a Europa até sabe-se lá onde. Que delícia. Estamos juntos, hein, Cláudia? Estamos juntos. O Luiz está também, né? Mas, mas Não, é, é, é legal ainda. O é, meu, meu sonho sempre foi, antes de fazer a viagem, eu já tinha esse sonho, Até foi por isso que eu comecei a pesquisar, para fazer esse programa, na hora de, pelo menos, é, fazer o um preparamento físico para realizar o um sonho posteriormente. Então, as coisas se encaixaram. E é. eu sou meio cigana, né? eu nunca fiquei muito fixa num lugar só. Eu sempre morava três anos num apartamento, ou quatro anos, já mudava para outro bairro, sempre estava fazendo essas mudanças, tanto que eu vim de São Paulo, agora já vai fazer um ano, né? morando, é, morando aqui em Mogi das Cruzes. Então, assim, a minha mãe que fala, sou, a Annalisa é meio cigana, então eu não estou muito apegada às coisas, né? Então, isso também mostrou para a gente é, essa parte do minimalismo, né, de que a gente não precisa de tanta coisa para viver, é, e a gente começou a ter outros valores também. Né? É, Eu acho que foi. o mais importante é isso, que o pessoal que, que vai para né, o caravanismo é, é outra cultura, é uma outra vivência, é, é mais humano, as pessoas são mais humanas. Né? não é o que você verdade, né? é tipo assim não é o que você tem é o que você é, é o que você significa para o outro então é. essa viagem mostrou muito isso para gente muito bacana agora é, eu imagino que não tenha sido tão bacana é, preparar uma mala né essa questão do conforto como é que é? Para quem tá pensando nessa possibilidade de viajar e tudo mais, ah, vamos pegar a família, olha que boa ideia, gostamos, vimos o vídeo da Luciana, recebemos aqui o vídeo e gostamos dessa ideia. Como é que é conviver, no caso de vocês, o trailer tinha 7 metros quadrados, né? Uh, e como é que é essa coisa do, da mala, do que, que você leva, vocês tinham um carro de apoio, eu sei que vocês deixaram muita coisa no carro, mas e aí, hein? Ah, ele é o problema. Eu acho que a vantagem de ir com o trailer, botando a gente foi com uma caminhonete relativamente grande, é, se você está no motor é, diferente do caso do Sena, que ela vai puxando o carro dela atrás, então Cláudia. você está, Cláudia, né, você vai tendo mais um armário. Então, a caminhonete, a gente tinha a caçamba dela e a parte de trás da cabine como um armário gigante. Luciana, esse homem levou três malas de roupa duas e, duas de caixas, e duas caixas. E duas caixas, caixas de panelas. É mas ele é chefe de cozinha. Então, assim, ele levou todas as panelas que tinham em casa, não tinha lugar para colocar. Então, para da... né, a, primeira, a, primeira, a, primeira, a primeira viagem, né, Cláudia? Então e a gente levou equipamento é. então a gente fora o equipamento de cozinha fora nossas roupas a gente levou equipamento para streaming é, iluminação microfone máquinas e máquinas para filmar para fotografar computador para edição é, meu parecia aqueles carros de turista que é só o papagaio no porta mala é. ficou a lição do minimalismo então que a ficou, Cláudia tanto ficou. É, que assim é, é, eu né eu reaprendi que eu posso usar a mesma roupa três vezes por semana. Uhum. Sem problema Ela nenhum. Você tem que usar todo dia, né? Uma roupa diferente, um calçado diferente. E você vai aprendendo que não precisa disso. É. é. Cláudia, eles falaram algo muito interessante com relação a essa questão da. da... É, da, da relação mais humana que se cria quando está todo mundo ali num camping, ou mesmo na estrada, para num posto. Eu imagino que tem essa coisa da tribo se comunicar, se entender, se ajudar. É, você tem muito isso, são 20 anos já na estrada. né? É, e, e muitos amigos formados aí nesse, nesse universo do camping e do caravanismo. As pessoas vêm imediatamente te ajudar, vêm te ajudar a estacionar, vêm te ajudar a montar as coisas que tem que montar. Então, você acaba fazendo muitas amizades. E como tem gente do Brasil inteiro, em tudo quanto é lugar que você vai, então, meus filhos têm amigos assim do norte ao sul do país. Né? Chegaram até a viajar para a casa dessas pessoas, porque viram uma grande comunidade. Então, é, é, é, a, a solidariedade no campismo é muito grande, é muito grande mesmo. É, vocês pretendem fazer de novo, ou seja, gostaram da experiência ao ponto de querer repetir, de querer adotar esse estilo de vida também? É, eu Acho que a ideia agora é juntar dinheiro para comprar o nosso. Ah, já <risos> já tem esse, então. é, esse pensamento. Já tem esse pensamento. A gente gostou tanto da, desse, desse passeio, né? porque o nosso, na verdade, foi um passeio, foi uma experiência, Bem passeio não, e... né? a gente não, a gente não foi fazer turismo, a gente não né? descansar. É, a gente descansar. Assim, eu acho que existe uma grande diferença, Lu, e é bom a gente estar tá frisando isso, que a gente ficou durante 35 dias na estrada, mas assim, trabalhando mesmo, né? acordando cedo, marcando pauta, fazendo produção, indo gravar, depois voltava, tinha que subir para a nuvem, então assim, a gente voltou dessa viagem muito cansados, Uhum. mas também muito realizados. E eu acho que deve ser totalmente diferente você ir viajar dessa forma a turismo. Não foi um estilo férias, né não foi bem é, férias. Não, a, a gente quer fazer isso realmente é uma época com férias, mas como a gente gosta também do trabalho que a gente faz e está gravando e está podendo levar isso para as pessoas, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um estilo <risos> férias. <Nossa>, então. <risos> Cláudia, vamos ver. Oi. Voltou com um barulhinho, mas acho que vai dar, sim, para a gente encerrar com você. É, você acha que passou essa herança para os seus filhos? Ou seja, é, isso é tão bacana ao ponto dos seus filhos adotarem esse estilo de vida também, viajar com o campo e tal? Com certeza, com certeza. Eles adoram. É, e, com certeza, eu acho que... Isso fez com que a vida deles fosse muito mais divertida, eh, tiveram uma infância muito mais legal, tiveram vários ensinamentos, eh, abriram, abriu muitos horizontes na vida deles, e eu tenho certeza que eles vão eh, abraçar esse tipo de, de comportamento para o resto da vida. Que maravilha. Olha, para dar uma informação aqui para o pessoal que está curioso, um aluguel de um uh, trailer ou de um motorhome varia aí de R$ 700 a R$ 900 reais a diária. né? É, isso também precisa ser, uh, depende de onde, do tamanho, depende de uma série de coisas, são vários modelos. E para compra também. Agora, o que você tem que saber é o seguinte, por exemplo, para alugar, na maioria das empresas aqui no Brasil, só tem vaga a partir de março. Né? a partir de, de, de março desse ano, e se bobear, já está já em abril, porque da última vez que eu conferi era março, mas a procura está muito grande. É, é... No Brasil, esse Fala, do aluguel, O Brasil ainda tem uma dificuldade, né, que fora do Brasil não tem, porque fora do Brasil você consegue só fazer a viagem de ida, então você pega o trailer ou um o motorhome aqui em São Paulo e devolve ele lá na Bahia. Aqui em São Paulo, se você pegou ele no sul, aqui no Brasil, se você pegou ele no sul, você tem que ir e voltar, você tem que entregar no mesmo local que você pegou, porque como são empresas pequenas, né, comparado com as que tem fora do Brasil, você não tem essa possibilidade de ir no trailer e voltar de avião. É, é um porém, né? É uma rota muito grande. É um porém. Agora, e uma vantagem de... Bom, vocês já falaram várias aí, mas é uma vantagem de... que vocês recomendariam para amigos fazerem esse tipo de viagem também? Eu acho que o trailer é uma vantagem. É uma vantagem, né? vantagem Porque, enorme. Né? a liberdade, Lô, de você poder sair o horário que você quer. É, se você encontra outras pessoas e faz amizade, você poder ficar mais tempo, né? não precisar fazer check-in, check-out. Então, assim eu acho que é essa liberdade, e como a... A Cláudia falou, a gente tem um jardim que a gente quiser. Então, assim, ah, cheguei num lugar, não gostei muito, assim, não me adaptei àquele ambiente, vou para outro, vou, sabe, saio dali, vou conhecer outras pessoas, outros lugares. Então, assim, a casa é o trailer, mas o quintal é o Brasil inteiro. É o que você quiser, né? Para quem tem motorhome pequeno, que não consegue rebocar um carro, que nem é o caso da Cláudia... É, o trailer ele acaba te facilitando um pouco a vida numa viagem, porque você larga o trailer no campo e consegue chegar em lugares mais remotos. Uhum, o pode ser muitas relocado. vezes ele não te proporciona isso. Maravilha, é, boa dica assim, A gente só foi mesmo porque nós estávamos com uma caminhonete, 4x4. Inferno. Então ajudou a gente a ir a esses locais. Se estivesse puxando o trailer ou tivesse de motorhome, já Sim, não daria uma boa dica então, é Cláudia. e você que é aí a nossa veterana é, que dicas você acha importantes é, quando você recomenda isso para algum amigo tal é, que conselhos você acha legais para quem quer entrar experimentar essa essa esse tipo diferente de viagem eu, eu acho que quem quem quiser experimentar esse tipo de viagem precisa ter principalmente um espírito aventureiro e também tem que estar assim, tá desprovido de luxos e de e de sabe de muita, vontade, muita vontade. comodidade. É. E tem que entender que quando você pega um trailer e um motorhome, você tem uma série de, de, de obrigações com ele mesmo. Tem que aprender a lidar com esse equipamento, porque é um equipamento que tem várias coisas que você precisa aprender a ligar, aprender a, é, a, a montar você chega, você tem que saber montar a água servida, você tem que saber montar a luz, você tem que saber montar o, o, o esgoto, e você tem que respeitar o lugar onde você está, então é, você tem que ter esse espírito, não adianta você achar que vai chegar lá, vai estacionar e está tudo lindo, não, vai ter sempre um trabalhinho para fazer, mas eu tenho certeza que você vai ser recompensado por esse trabalhinho. Ótimo, bem lembrado, muito bem lembrado. Gente, quero agradecer muito Cláudia Ed, obrigada por contar aqui pra gente essa sua experiência. Vou te cobrar essa viagem até ela acontecer. A Analise, e Luiz, né, como vem a rua, é gastronomia e cultura, o canal aqui no YouTube. Muito do que eles fizeram tá registrado lá, então convido todos vocês também a irem lá assistir para sentir um pouquinho o gostinho dessa viagem tão especial. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, um beijão. Tudo de bom, beijão. Isso aí, gente. Que delícia, né? Deu vontade? Conta aqui, você já teve essa experiência? Gostaria de ter? Se já teve experiência, tem alguma dica para dar para a gente? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de recomendar esse vídeo aí, compartilhar esse vídeo, pega o link, manda para os seus amigos, manda para os familiares, fala, olha, e aí, quem sabe um dia? né? Começa por aí, quem sabe? Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá.